Mais uma vez, ó. Venho. meço no meio aqui, senhor. Tá aí que eu faço, aí eu coloco a parte recheada para cima para aparecer pro cliente, tá vendo? Ele ficou como se fosse uma tira só, ok? Aí que eu vou fazer trança, passa uma por cima da outra, eu venho aqui, ó, passo essa por cima dessa, essa por cima dessa, essa por cima dessa, por cima dessa. tá vendo? E venho e fecho aqui. Se você quiser fazer uma rosca trançada, também dá. Você pode fazer. Então vou fazer uma rosca trançada nessa daqui, ó. Aí eu venho aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá aberto aqui, certo? Aqui tem aquele buraco. Eu venho e trago ele aqui, ó. ó. Passo um por dentro aqui, ó, por baixo, ó. Tem um buraco aqui, certo? Aqui tá a ponta da trança. Eu venho aqui, ó. Abro o buraco aqui, ó. O primeiro aqui, ó, tá vendo, abri o buraco aqui, ó, ó, e junto os outros dois aqui, ó, juntei, ó, apertei bem, coloco, lembra, coloco ele pra baixo, vem aqui, ó, dou uma afundada aqui pra ter certeza que ele não vai abrir, ó, agora você tem uma rosca trançada, tá? Espera também para ter certeza que ela não vai abrir hipótese alguma. Certo?